Se você deseja que esta vida funcione em seu mais alto nível, a purificação é necessária. Fazer isso duas vezes ao mês e fazer as práticas regulares, seja o que for que você esteja fazendo, garantirá que o corpo fique limpo. Então, se a sua química não estiver limpa, inicialmente é uma questão de infelicidade, depois é um problema de saúde. Os cinco aspectos do Engenharia Interior, essa é uma maneira simples de permanecer radiante. Portanto, especialmente aqueles que aspiram ao crescimento espiritual, você precisa de um bom mecanismo. Um bom mecanismo significa a menor quantidade de atrito possível, a menor quantidade de fricção possível, nada se acumulou, tudo está limpo. Agora este funciona de forma suave e fácil. Seja o que for que queiramos fazer com ele, se tornará fácil de fazer. Mas hoje em dia, de muitas maneiras, no pensamento, na emoção, não há nem mesmo pureza verbal, isso se chama Vakshuddhi. Neste país, demos uma grande importância ao tipo de som que você emite e com que emoção você o emite. Você pode manifestar coisas em sua vida, no sentido de que, se eu disser flor, a fragrância da flor se torna uma realidade viva, na verdade irá acontecer. Mas aqueles que ficam dizendo, merda, merda, <risos> vocês estão fazendo isso com vocês mesmos, apenas saibam disso? Em sua mente, em suas palavras, os sons que você emite, os sons que você ouve e o tipo de atmosfera que você cria para si mesmo e para todos ao seu redor? Todas essas coisas são importantes. Ah, do que você está falando? Ninguém nunca me falou disso. As palavras que você emite, as palavras que você ouve, os sons, os tipos de sons que você emite, isso é muito importante. Se você pronunciar corretamente, como eu disse, se você disser flor, a fragrância há de vir. Porque o som tem muito poder, se você souber como usá-lo. Veja, se você quiser apenas ir trabalhar e voltar, Ir trabalhar significa, essencialmente, ganhar a vida e voltar, algo assim. Então, mesmo com alguma coisa quebrada, você pode dirigir até lá e voltar, ou pode ir de bicicleta e voltar. Agora, de repente, você quer entrar em uma pista de corrida. A partir de agora, cada micromilímetro da máquina tem que ser examinado de novo, de novo e de novo, purificado e purificado. É assim que é. Se você quer que esta vida tenha seu mais alto nível de desempenho, então, para tudo, simplesmente tudo, como você se senta, se levanta, respira, como você pisa. A purificação é necessária, caso contrário, não funcionará de tal forma. Quando você está fazendo sadhana, é importante que você coma algo que não fique grudado dentro de você. É preciso que seja eliminado. Quando tiver feito o seu trabalho, nenhuma partícula disso deve permanecer dentro de você. É preciso que saia. Então, como você se limpa? Uma coisa simples é, pelo menos duas vezes ao mês, um dia, 24 horas de intervalo deve passar, sem qualquer ingestão de comida, apenas água. Isso, todos aqui, nossos brahmacharis e muitos outros aqui fazem isso, sempre que é dia de Kadashi, esse é o melhor dia para se fazer isso, e 24 horas, isto é, hoje à noite você come, e só no dia seguinte à noite você come, você bebe somente água. Se inicialmente você estiver se sentindo muito cansado ou algo assim, depois de algum tempo tudo ficará bem. Se você estiver fazendo sadhana o suficiente, não será um problema. Caso contrário, se você estiver se sentindo cansado, você pode espremer um pouco de limão na água, pode colocar uma colher de mel, isso o manterá ativo. Fazer isso duas vezes ao mês e fazer as práticas regulares, seja o que for que você esteja fazendo, garantirá que seu corpo fique limpo. Mas a maneira mais simples de chegar à purificação é estar em um estado radiante, ser... Olá? Não estou pedindo a você para fazer algo difícil. Estou pedindo que você faça a coisa mais fácil e mais maravilhosa de se fazer. Portanto, essa é uma maneira simples, porque existe... Hoje em dia, nós não precisamos de nenhuma evidência científica de laboratório. Mas hoje também existem evidências científicas de laboratório de que, quando você está alegre, quando você tem uma experiência agradável, como as funções corporais acontecem, de que maneira funcionam, como elas se tornam quimicamente muito limpas, porque a experiência humana está enraizada de muitas formas em sua química. Então, se a sua química não estiver limpa, se ela estiver se contaminando com o que você gera dentro de você, então, inicialmente é uma questão de infelicidade, depois é um problema de saúde, e todo tipo de sofrimento vai acontecer. Se você cuidar disso, como eu faço para cuidar disso, Sadhguru? Engenharia interior, sabe? Você pensou agora... Veja, é assim, primeiro você foi para a escola, você aprendeu ABCD, certo? Coisas elementares com a sua professora do jardim de infância, mas depois você se tornou, sei lá, você fez graduação, mestrado, você se tornou um PhD. Até parece o fim da linha, PhD. Então você chegou lá, e aí você olhou para a sua professora do jardim de infância. Aquela mulher não parece ser boa, ela não sabe nada, sabe? ABC. Suponha que você tenha se esquecido do que ela lhe ensinou. E depois você... Como é que você vai dizer PHD? Então, em diferentes estágios da vida, coisas diferentes virão, mas é muito, muito importante que os fundamentos não sejam perdidos. Engenharia interior. Uma mãe para o mundo. Olá. Esqueceu? Não, Sadhguru, eu faço Samyama. Se você esqueceu do ABC, então não há PHD, não é? É a mesma coisa. Portanto, os cinco aspectos do Engenharia Interior, como dar a si mesmo um curso intensivo? Se você precisar disso uma vez por dia, faça uma vez por dia. Se você precisar disso duas vezes, faça duas vezes. Se você precisar 24 vezes, faça 24 vezes. Se precisar 24 mil vezes, faça 24 mil vezes. Essa é uma maneira simples de permanecer radiante.